Bom pessoal, se você trabalha só com online GDB, se você não tem Linux ou um ambiente de desenvolvimento em Fortran instalado no seu, no seu Windows, ainda assim você pode usar o módulo né, é, escrito separadamente dentro do próprio online GDB. Como é que você faz? Lembra que eu venho trabalhando, com, lembra que eu venho trabalhando nos, nos, nos últimos vídeos com o meu arquivo modarea.f90 escrito com extensão. Tá? A primeira coisa que você vai ter que fazer é pegar e fazer o seu, e, faz, e, e salvar o seu arquivo modArea.f90 sem a extensão, tá certo? Salvou ele sem a extensão, você muda para a janela do Online GDB. Então, supondo que você escreveu o seu programa já principal aqui no Online GDB, né? você vai usar uma, uma coisa, uma, uma, uma, um comando do Fortran, que é antigo e eu nem lembrava, e eu agradeço muito ao Kelvin de Oliveira a ter, me, a ter escarafunchado e lembrado que, que isso existe, que é o include. Tá? A primeira coisa que você vai fazer é carregar aquele arquivo da, do seu módulo sem extensão. No meu caso é o mod área, eu venho aqui, clico nessa tá vendo aqui ó para carregar arquivo então eu clico aqui e carrego o mod área ele abre um arquivo novo tá aqui o meu arquivo meu programa principal tá aqui o meu arquivo de modo ele não vai aparecer tão bonitinho com as coresinhas mas não tem muito problema não ele vai funcionar então uma vez que você uma vez que você pegou e, e, e carregou esse cara para cá você vem aqui no seu programa principal e antes do programa você pode colocar include e o nome do arquivo que você acabou de carregar. No meu caso é modArea. Então, modArea. ModArea. Não esqueçam de fechar os parênteses e errar no meio do caminho. Okay? E aí você vai e simplesmente roda o seu programa. Tá? Se tudo tiver escrito corretamente, no, tanto no programa principal quanto no módulo, você vai poder usar o seu, o, seu, o seu módulo separadamente. No caso aqui, eu vou botar um raio do, do círculo de 3, três, três unidades, seja ela qual for, e aparece né, aqui o, a circunferência do meu círculo aqui. Vai abrir esse arquivo, esse arquivo aqui, tá? mas esse arquivo aqui não importa para a gente. É como se fossem cabeçalhos e outras coisas que vão ser lidas pelo, pelo binário produzido depois da compilação. No Online GDB. Okay? Se você quiser salvar já com o módulo aqui, você pode salvar o seu projeto. Opa! Circunfe, para circunferência, por exemplo, é a circunferência. Salva. E quando você olhar lá nos seus projetos, ele vai estar aqui embaixo na tela. No, vai estar por último na lista de, de projetos, quando você abre ele de novo ele já abre né, com uh, os arquivos que estavam que aqui na hora de você compilar e rodar o programa. Okay? Então é isso eu espero que tenha ajudado não é difícil tá? é, é uma improvisação tá? é um improviso mas enfim, funciona okay? não é exatamente a mesma coisa que eu mostrei nos três outros vídeos mas funciona